Beleza, beleza. Tapete 1. Tem um aqui, tem um aqui. Tá no. De fogo, fogo, fogo. É morto, morto, morto. Era do tapete, mano, tu vira na Tá morto o tapete também. Olha, ele não passa vou ficar aqui que é o lugar mais roubado, mano. Na moral, velho. Só não pode me molar, mano. Mas é muito roubado aqui, mano. Ah, peguei só dois. <risos> Quase o terceiro. Mano, eu amo esse spotzinho ali, velho. Na moral, mano. Spot mais OP da miragem. Será que tem Nilba? Olha, é bom, hein, mano. Não deve ter. Vixe, o cara deu as costas do CT. É, hum. é, é. Nibu, Nossa, muito Tinha a Tinha Nilba, tá miado. Fui direto? Não tá aparecendo? Fui direto. Nossa. Puts. Ah, quase, mano. É, é. Caraca, foi por tipo 0,0000001 01 segundos.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 O nosso vencedor recebe uma caixa com skins incríveis da Keydrop. Temos também algo especial para todos os espectadores. Com o um código promocional acima, recebe 50 centavos para começar e 5% de bônus do depósito. 2, 2, 1, 2, 0. Cata cara. Cata os cara. Não uma dessa todo mundo rato? Esse é aqui, velho Pode não, ser palácio Pode estar dentro da já Cosa e CT Ah, pode ser pro CT já Ah, oh, tá mano oh, bad, man. Bom que bom, mano Tô no streak aí De vitórias bom Tem que fazer mais kill, mano Pra pegar mais ponto Pra logo pro próximo level Que é o level 17 Acho que eu tenho que dar uma rochada a mais aqui Pegar mais kill mesmo Dar uma riscada, mano Tô Vamos ver se o cara não vem aqui na minha mira Vou entrar nesse palácio, mano Poucas Nada palácio Vamos ruxar Poucas Bora Nossa, os caras entraram na caverna hum. Vou com as cavernas, mano Tô no chill Devia ter ficado no palácio é, passou bomba já. Que anda caverna ainda. Passou bomba já. O me esbogou mano. Dentro do bomba CT. Fogo? CT, CT, CT. É, é, é. CT. E o outro? Cavaleiro. Que... 100. 100. Uai. Esse cara... 100. se apareceu? Veio, veio, veio. Veio, me, veio. Me, me. me. Meu Deus do céu. tava tá meio parado lá. É, tá? A gente foi por... Não sei lá. Foi janela, sou a rata. Não sei. C4 é dele? Não, mano. Não tava com a C4. Deve estar parado em algum lugar C4 É, deve estar na base É, deve bate... na base não, deve ele deve estar indo B, mano É B, e mano Não, fica um A, fica fica um off, Vou ficar Bombe. default, default, Bombear. Fogo, fogo, fogo O cara veio mesmo na A, oh, mano. Eu achei que ele não ia vir. Eu nem tava me arriscando muito sozinho aqui nessa A, não, mano. Puxa o zinco pra lá, só Vou tentar faltar. Bora, mano. Nossa. Nossa. Jogo, liga. Joga. Liga. Nossa, GG. Opa. Cê é louco, que. Audi. Foi esse, meu amigo. Tá no tô... hum. Pode ter passado já. Ah, pode tá no capaz, default né? já. Mano, eu tô... Boa. Ai, boa. Ok, isso, é meio um comer meio, smoke com esse furo aqui. Perto, tem um perto da caverna. Nossa, caralho, não tá velho, não vi. Não, eu escutou. Não, pela direita tá ligado. Tem. Eu tem um bank, alguém? Mano, pode ser, pode ser. Oh, janela, onde Nossa, liga, sobe ligue, só liga aí, sobe liga aí. CT, CT. Tô esperando o Moscou, Moscou. Ah, você é Tem jungle Boltz Agora é Moscou, mano. Cuidado, Boltz Tá fechado, precisa ver. Ah, Django meia, Django meia. Comeu, abriu. Boa. Tem Pega essa Alp aí. Nada, Django. Matei um fogo. Agora pega a Caralho, tomei muito dano nessa Oli, mano. Não tem nada aqui não. não nada nada aqui. aqui. Deixa eu tá? Teto, sanduíche. <risos>